O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região iniciou nesta segunda-feira protocolos nas prefeituras aqui da região do Vale do Paraíba solicitando isenção de pagamento das tarifas públicas como IPTU, por exemplo, e também fornecimento de cestas básicas para os trabalhadores da Avibraz. empresa que há mais de um ano os trabalhadores estão na luta em defesa dos empregos e dos direitos e estão há seis meses sem receber os seus salários. Nós achamos que as prefeituras de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e de todo o Vale do Paraíba, onde tem trabalhadores da Avibraz, tem que aceitar o pedido do sindicato. O trabalhador não tem que pagar IPTU porque está sem salário, assim como também o fornecimento das cestas básicas para minimamente amenizar esta situação de estarem sem salário. É a luta do Sindicato dos Metalúrgicos em defesa dos trabalhadores da Avibraz.